Bom dia, galerinha! E é, aí, como é que vocês tá? você tá estão? Finalmente abril acabou! Oh! Que legal! Vou bem na pegada de do otário, né? É, abril foi foda pra mim! No mesmo meu aniversário, misericórdia! Véio. Muito trabalho, muito trabalho. Muitos projetos. Que amigão, valeu. Projeto do Telegram foi pra frente. O foi, sol foi muito bom. Entre outras aí apareceram mais algumas coisinhas. Né? Por exemplo, eu tenho que fazer a identidade visual do centro de estética de minha cunhada. Você tá achando que a gente é só Linux e infraestrutura? Não também dá uma aí na design gráfico tenho uma expertise muito alto não, mas já, já trabalhei com isso. Trabalhei não, né? Eu já estudei, eu fiz curso. Curso, mas digamos que o curso foi uma inicialização e in, é uma iniciação na, na, na área. Me inseri mesmo para conhecer e aí eu busquei e aprendi a, a utilizar o GIMP, o Inkscape, são ferramentas baseadas em software livre para trabalhar com, com imagens, né? O GIMP trabalha com bitmaps, PG, PNG, GIF. E o um Inkscape para trabalhar com imagens vetoriais na pegada do Corel. Vocês sabem que eu sou adepto de tecnologias livres, né? Porque eu sou pobre e não pago software e não uso pirataria, amiguinho. Se você é evangélico e usa pirataria. Lembre-se, isto é pecado. Tem algum, do, algum mandamento aí que eu não sei qual número exatamente, mas eu sei que ele disse que não roubarás. E ora, bolas, é o que você está fazendo. Que feio. É muito feio você roubar. Olha a cocinha, licença. roubar não é só você subtrair alguma coisa da prateleira, invadir a casa, não. Acho que se alguém produz uma coisa e diz que aquilo custa X, tá pronto. Aquilo é propriedade da outra pessoa. E ela gerencia a sua distribuição. É como artesanato. A pessoa fez aquilo. Ela fez e cobra. Aí meu chaveirinho custa 10 reais. Aí alguém vai lá e compra. E vai e faz outro bem que na, no quesito software é só cópias né, cópia que trabalha zero né, copiou, entregou, tá valendo. Mas tem que ter cuidado. E você não usa nenhum software proprietário, uso, uso no trabalho, Porque a empresa paga. Em casa eu uso Linux, eu Estudo. meus estudos são todos baseados em Linux, eu estudo também em algumas tecnologias pagas, tipo o VMware. O VMware a, a, a, pera, agora eu parei aqui, o que, foi, o que foi que eu disse? Vem embora. <risos> Meu Deus, tô, tô falando enjoado igual o, o, o colega Thiago Reis. e essa de passagem um, um cara muito foda em virtualização. Ele é tipo uma das cinco pessoas que pode administrar treinamento em VMware aqui no Brasil. Tiagão Reis. Gente boa, meu brother. Opa! Não vamos usar muito na curva de chuva não, porque... Eu quero morrer de velho. Então, voltando. Eu estudo aquela tecnologia porque eles têm alguns produtos que... Não são abertos, ou seja, não é de código aberto, mas é, é gratuito. É distribuição aberta, entendeu? Eles não cobram por essa ferramenta. Então, se ele não cobra, eu posso usar. É um direito que eles cederam pra mim usar aquela ferramenta as encostas daqui hum, lembra aquela parede toda que teve aqui em Salvador Uma encosta desceu matou pessoas o que é, foi ali entra naquela rua ali onde tem aquela laminha no chão pelo que eu vi ali não tem encosta ainda pronto Segure. O resto do carro dando repagava. Todo mundo saindo agora. Outra coisa, galerinha. É, eu não sei se vocês perceberam, mas ó, chuva, lander, chuva, água. Raul feliz, Raul não está tenso. Pois é. Não é que eu achei a, a, a porcaria que estava fazendo minha bichinha passar mal? Sabe o que foi? Uma laela de um cabo e booster que eu tinha aqui. Aquele cabinho que disse que aumenta a potência, não sei o que, não sei que, não que. Rapaz, aquilo estavam vendendo pra minha moto. Quando eu coloquei eu senti um, um ganhozinho de torque. Arranque. Ela estava dando uma um arrancada mais. Mais fortinha. Não sei, pode ser impressão minha. Mas foi um negócio bem suave. Foi a, a, a minha cabeça, quis imaginar que estava acontecendo aquilo. E foi um negócio muito suave, muito suave assim. Confesso pra vocês, já é. coloquei porque foi presente, hoje, conhecendo o que, o que ela fez, tipo, assim, no sentido de ganho de performance, para o preço, eu digo, não comprem o cabo e booster, é muito suave o, o, o ganho, é, é ridículo. Não, não, não tem necessidade, entendeu? É um negócio muito xoxo. Claro, você quer deixar um, um cabo colorido na moto, que era para que eu estava usando, um cabo vermelho né, passando por baixo da moto, somente aí vale. Que ah, ganho de performance, mais torque, mais final, meu ovo, porra nenhuma. Não vale investimento. Compra a vela de iridium, que é muito melhor. E com a vela de iridium, o o resultado é certo é um ganho muito alto não é só questão que está usando um produto melhor que vai durar mais entendeu a ah, de performance deve ganhar besteirinha tá porque ela queima melhor combustível então gera uma economia ela aproveita melhor as células de combustível então nesse sentido vale a pena Gente, você quer é performance? Você compra moto esportiva, você não vai andar de Lander. Lander não é moto de corrida. Lander não tem velocidade final. E olha que chuva é essa, velho. Porra de fudeu, Ah, ontem, ontem eu fui assistir Guerra Civil. De foda. Muito bom, muito bom. Eu não vou dar spoiler não, mas. Só digo uma coisa. Esperem até o final, porque o filme tem dois. Dois pós-créditos. Um é aquele que é logo em seguida do filme, né? E de praxe, todos têm. E tem um que é depois dos créditos. Depois que passou aquele nome. Aqui subiu naquela letrinha, né? Com a musiquinha da Soundtrack do, do filme, né? Aparecer Marvel, é, Hollywood e que é Marvel Hollywood Studio, alguma coisa assim, tipo de dizendo aonde você vai comprar as músicas, onde você vai achar o soundtrack de dela, pá. Aí depois daí que vem o último, é aquela vinhetazinha, né? Como todo mundo sabe o merenha tá tá no meio. Mas, ah, ó, o Homem-Aranha tá no meio, ó... Oh, a pessoa não entende, assim, por que esse espanto todo com o simples Homem-Aranha. É porque na história, na história do quadrinho, o Homem-Aranha, ele tem um papel muito importante na Guerra Civil. Sacou? Muito importante mesmo. Então, assim, se a, a Sony não tivesse liberado os direitos de reprodução do Homem-Aranha, a, a Guerra Civil não seria... Possível, e se fizessem ia ser tipo. Como tá agora? É, agora já não tá bem, bem real. Quer dizer, real não. É, é seguindo a história condizente. Porque. Você vê a, a. Aquela fixeira escarlate, ela. Na história dos quadrinhos, ela é uma mutante. Ou seja, não conseguiram trazer os direitos X-Men. Porque nesse universo aí da. da... Dessa história da Marvel Tem Mutante, entendeu? Ele mexe com a porra toda da Marvel Então tem X-Men no meio E não puderam colocar os X-Men Então o filme não tá completo Não tá real, isso pode esperar é Daqui a 20, 30 anos Vão tentar relançar esse negócio, dessa vez com Mutante Espero estar vivo Para acompanhar Mas a história não tá beleza ainda, não tá como, como deveria, tá melhor. A gente pode ficar mais melhor de bom ainda. A velha assinaleira, a, a, quantas vezes ela já morreu aqui? Três vezes ela já morreu aqui. Hoje não parece que quer quer morrer não. Espero que não. Lander, pela... pelo amor de Deus, Lander. Não me faça vergonha dessa. É papai ama, né? Olha, abriu. Ó, minha filha, vamos, vamos. Porra, não, viu? Não morreu. Pronto. Eu vejo o coração apertado de casa até essa até sinaleira eu sei que ela tem um problema com esse ponto aqui, com essa sinaleira. Ela fica nervosa, ela começa a gaguejar, dá parada cardíaca, eu tenho que levar para acostamento, fazer uma massagem, mas não, dessa vez tudo bem, pronto. Você passou minha filha, vou, vou te dar um presente. O que, é que papai vai dar para você? O é que, tá, que é que você está precisando? Plá, plástico, né? Fica que a gente prende, não tem jeito. Me prendi a Acho que a gente vai... Vou te pintar. Deixa eu ver. É, nega. Seu negócio é estético. Você, você tá muito bem. Você tá sadia. Você tá forte. A gente vai ver isso aí, viu? Bom, galerinha. Vou ficar por aqui. Ver qual pra é o presente eu vou dar pra minha bichinha aqui. Depois a gente se fala. Valeu? Tchau, tchau.